Não consigo dizer os línguas mais sério eu, né? Já estou habituado. Mas todo mundo sabe que a minha vossa posicionha está boa. Porque se tivesse boa, vocês iriam dever. ver. Eu, eu, vocês... eu, eu, eu, eu acho que. desculpa, desculpa hein, Sim, sim, eu acho um bocadinho estranho. Sim. Tu passas por aqui por o nosso, nosso programa. dizer que a vossa relação não está boa. Quando o scrum passa, diz que está tudo bem. Aqui, não, boa atrás. Sim. sim. O que está acontecendo? A merda, uh, o scrum é um irmão para mim. não me perguntar mais nenhum programa me pergunta mais sobre isso o senhor para mim é o irmão não é colega, é irmão mesmo irmão eu, nesse momento, eu posso se dizer não tem nenhum músico, mesmo os músicos que agora estão na construção não tem nenhum músico que acompanhou a história dos todos desse do chegamos a vir comer peixe frito com, com, com, com, com, com fujo de bombom com molho, talvez só molho e um pouquinho de rama tá e as pessoas quando dizem que tipo você você conjunto você junto porque não sei o quê eu até, eu até fico um pouquinho assim não, porque que você não faz essa pergunta nele mas essa é a questão se sim. Dizer, por dia, sim. Tá sim, tá bom falou isso, não digo por ilu, ironia, mas eu posso assim dizer que ele fez, tipo para limpar imagem dele ou para dizer que ele é uma boa pessoa, uma ótima pessoa, e aí, nós todos sabemos o que ele é, deixa, deixa eu explicar para mim que a né? Às vezes as pessoas pessoa quando falam a verdade, dizem que inveja, porque nesse momento, o nível do flow, so, posso admitir, ele está tá maior do que eu, mas um dia também já fui maior do que ele. E quando eu fui, eu, no tempo que eu era maior do que ele, eu peguei e abracei. Eu te pergunto agora, nesse momento eu vou te perguntar. Se um dia tu caíes o, o João pode muito bem te levantar, não? Pode. E deve. E deve. Então, todo tá mundo que ajuda, isso. não vamos aqui nos mentir, todo mundo que ajuda, espera também um dia ser ajudado. É <risos> E eu já peguei, de muitos. Eu, já, eu quase já perdi a minha carreira através do Mas sentes alguma ingratidão por parte do STRO? Já não é mais. Senti antes, já não é. Porque agora chegou uma fase da minha vida que eu estou a fazer a minha vida sozinho, com a minha família, a minha mulher, os meus filhos, a minha mãe. E não preciso mais de ninguém. Eu já precisei muito do apoio do STRO. Mas posso assim dizer que já não preciso. Achas que o STRO deve me desculpar? Se me der, isso para o Não, tu achas que. Nem explicação, nem desculpa. Porque depois disso, desse programa, eu não espero que alguém da família do Sorço me liga para me falar, mano, nós temos que pegar conversando. Eu não preciso. eu não É o toado. Caminho de um ano e tal, sem falar do seu, mas vocês me roderam contra. Eu não sou dos outros músicos que quando o amigo que ele pegou deu o sangue, não posso se dizer, ajudou, que ele deu aquela mão também, mano. Você que pode fazer isso? Vem na vão começar a reclamar, eu nunca peguei reclamento do estrô, nunca peguei reclamento de apoio, nunca peguei reclamento de eu, eu pego, eu prefiro que pergunta a minha carreira, de perguntar das pessoas que confiam comigo.